E aí gente, todos muito bem-vindos É, o Bigotão na área e cara Eu completei finalmente A missão do baú mágico, essa missão que eu queria Muito, muito completar, cara, tava demorando Demais, mano, e eu tô louco pra abrir Aqui com vocês em vídeo e também Tô ansioso pra ver qual é a próxima missão Eu espero muito que seja A missão de um baú lendário ou de um baú Super mágico, mas vamos ver aqui, vamos fazer Também a abertura de outros baús que vieram Pra mim aqui, tudo isso no vídeo de hoje Depois vamos jogar umas partidinhas, vai ser muito da hora, então Já desce aqui embaixo, deixa o seu like e também e se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Galera, já tô aqui dentro do Clash, olha só, falta 30 apenas e eu já completei aqui, ó, mais 3 missões, né? Consegui completar, só falta coletar pra gente liberar aqui o baú mágico Vamos ver se dessa vez vem lendária, cara, porque a última abertura que eu fiz A última abertura passada não veio nada, foi um churuco o negócio Aí dessa vez eu tô esperançoso que vai vir lendária Então vamos começar fazendo a nossa abertura de baús aqui, beleza? Vamos começar, é claro, com os baús de Nesses né, baúzinhos <risos> me Mas vamos ver aqui o que, que vai vir nos baús, beleza? Ouro, mosquiteira, gangue de goblins, e é isso aí, gangue. Pelo menos a gangue é uma carta muito boa. Ouro, deixa eu ver, Horda de Servos, bacana. Máquina voadora é mosquiteira e os esqueletinhos. Tranquilo, cara. Agora vamos abrir o baú da coroa. Tranquilo, vamos ver aqui, ó, 551 de ouro, será que eu vi uma carta lendária nesse valor da coroa? <risos> Duas gemas, cavaleiro, opa, cavaleiro eu gosto muito, já posso melhorar ele pro nível 11, eu acho que é o nível 11 Beleza, arqueiras, canhão e a cura Agora chegou o teu momento O momento de abrir o baú do clã, cara Que eu tava aguardando aqui pra abrir, abrir em vídeo O baú do clã 1620 de ouro, legal, espírito de gelo Torre inferno, esqueletinhos Bárbaros de elite Não vai vir lendária, tudo bem Ariete de batalha e... Príncipe das trevas, cara eu ganho bastante Príncipe das, das trevas, eu gosto pelo menos dessa Carta aí, né, agora chegou a hora De abrir o baú gigante Vamos ver o que vai vir nesse baú gigante, cara Eu nunca ganhei, nunca ganhei lendária No baú gigante, comenta aqui embaixo se você já ganhou Lendária no baú gigante, que eu quero saber Beleza? É, bombardeiro Opa, épica Exército Esqueletos, ar ah vai vir de novo Oxi, agora o que resta é o baú Mágico e no baú mágico vai vir lendário, meus queridos, vai vir Vamos ver Arqueiras e Mega Servo Beleza Ah, esqueci também aqui que eu fiz um desafio clássico Fiz aqui sete vitórias só Só jogando na zoeira, entende? Só pra gastar uma geminha à toa Vamos ver aqui o que vai vir nesse baú Nesse baú de sete vitórias Meio difícil, hein? Vem muita carta aí Ixi, cirto de Fogo Coletor de Elixir É, coletor de Elixir, tá valendo Beleza, agora chegou a hora de nós coletar aqui As nossas recompensas Ó, joga com carta rara Completei mais 20 ali não consegui ainda, mas tenho mais duas aqui Vou conseguir agora mesmo Vamos conseguir desbloquear aqui O baú mágico da Arena 10 Beleza, cara, por que, que eu não consigo coletar? Ah tá, eu preciso abrir a outra missão Pra poder coletar Beleza, então vamos abrir aqui o nosso baú mágico E eu tô ansioso para ver qual o baú que vai vir em sequência do baú mágico Mil e cem de ouro Beleza, gangue de goblins Horda de servos Três mosqueteiras Goblin com dardo e Comum, vamos ver Hum. Caraca, mano Que azar, mano Tá louco, Eu tudo que é baú aqui Não vem nada que preste Guardas ainda pra, pra finalizar Tá louco, mano Baú de ouro é, Não, isso não pode estar tá acontecendo É sério que vem um baú de ouro agora Mano Baú de ouro ah, mano, tá louco. Agora deu uma. Agora deu um desânimo aqui, ó, pra falar em vídeo. Deu um desânimo. Eu queria que tivesse vindo um baú lendário, um baú super mágico. Eu jurava que ia vir um baú lendário próximo. Eu jurava que ia vir, mas. Pff, porcaria nenhuma. Beleza, coletei aqui. Relâmpago, carta épica. E mais 20 aqui. Já estamos quase finalizando essa aqui, né? Falta mais esse. Se eu completar essa missão da Copa do Rei aqui, eu consigo. Eu ainda não joguei o desafio, cara, mas eu quero jogar. Então, o que tá valendo é que a gente ganhou agora, né? Bastante ouro, então tá tudo certo, bicho. Já que não veio nada nos baús, o que resta, a gente, é jogar algumas partidinhas aqui, né? Eu tô usando esse deck aqui pra subir troféu, o deck de pé com o é, Cavaleiro. Um deck que eu já trago aqui no canal já faz um tempinho. já É né? um tempinho quem? Uma semana, duas semanas? Não importa, o importa é que é um deck muito bom. Nós estamos jogando aqui com o nível 11, o Dur. Dur, dur, sei lá, mano Vamos começar? Beleza, ele começou ali com a fornalha dele Tranquilo, vou tacar a bandidinha aqui Bandidinha, ela vai apanhar ali por um... Opa, não, deu, deu certo, ainda deu certo Cara, eu não vou dar muita bobeira Que esse cara vai me, me encher o saco com Essas fornalhas Eu odeio, vocês não tem noção como eu odeio Essa carta Fornalha, essa mesmo, cara Odeio demais Tô com medo de tacar aqui os servos porque O espírito de fogo, ele acerta em área Então isso pode ser meio prejudicial mas tudo bem, vamos ver ali se... Ai, esse cara vai me... Esse cara vai mexer encher o saco Eu tenho certeza que eu... Ai, tudo bem, tudo bem Eu não tenho nada muito pra parar Ai, ah, tá aqui ainda meio que errado aqui, era pra ter acertado a mosqueteira junto Mas tranquilo, ele tacou um tronco que eu não entendi ali o porquê daquele tronco que ele tacou Tudo bem Vamos conseguir uma fornada e já foi embora a outra também já... Ah, já tacou tá outra fornalha, mano Vai tomar banho, bicho Que isso, bicho Para de me incomodar, cara Para de me incomodar Ele vai espelhar outra fornalha, quer ver? Vai espelhar outra fornalha Se você fizer isso, ele é um cara muito palha Muito palha mesmo Tudo bem, vamos colocar nossa bandidinha aqui Nem tudo está perdido, meus amigos Ele nem deu dano assim na gente Beleza, vou tacar a Pekka aqui Peca já vai dar uns tapas ali na, na Valkyra dele A Valkyria vai, vai pro saco Olha, eu vi gente torcendo pro outro time. Quem foi? Quem foi, bicho? Tá, beleza. Valkyria de novo, mano. Esse cara, assim, o deck dele. 30 por hora? O que, que é? Tranquilo. Vou tacar aqui o meu Meia Cavaleiro, que eu não quero dano nem da Valkyria. Opa, Meia Cavaleiro. Tá Até que tá aqui certinho, né? É, ainda vai dar hit hein, nesse corredor dele aqui. Deck chato do caramba, né? Mas, tudo bem. Ele vai tacar provavelmente Fornalha de novo, eu sabia. Mas, cara, se ele cometer um errinho, um errinho, a gente vai pra cima dele assim, com violência, cara. Ele, agora, isso esse, esse que eu gosto, esse tipo de erro que eu tô falando, galera. Esse tipo de erro que eu tô falando que ele tem que cometer mais vezes, que agora a gente não vai levar a torre mais. Mas eu gostei, gostei de ver, tá? Gostei de ver o que ele fez, ele tá com uma bola de fogo, ó, cabana de, de goblins. Não, não vem com essa porcaria pra cá, bicho tá muito chato, mas agora no dobro de elixir que a gente já tá, já não estamos agora, mas já estamos, já faz tempinho, fornalha. Agora ele vai ficar incomodando com essas cartas dele Chato aí. Tranquilo. <risos> Ai, bicho. Cara, tá clonando ali, vai. Mas... Meu Deus, cara. Meu Deus, bicho. Você tá, você tá na ruim, hein? Você tá na ruim. Sabia que você ia fazer isso? Por isso que eu já botei a minha Peconnevsky. Aqui, ó, só para dar uma conversada contigo aí. Mano, você não fez isso? Pra que fazer isso, bicho? Qual é a necessidade de fazer isso. Né, minha... Só minha bandidinha que precisa chegar lá. Bandidinha, chega, chega, bandidinha. Ai, fornalha, mano, fornalha. Por que, que essa carta precisa ser tão chata? Alguém me explica. Ele vai tacar a Valkyrie. Eu acho que ele tá louco pra atacar o corredor do outro lado. É sério, sabia. Sabia. Mas... Toma, minha cavaleira, em cima da cabeça. Em cima da cabeça, bicho. Que é pra aprender a não me incomodar. Mano, olha isso, cara. Cara cabaneiro, coisa chata, mano. Aí, quem, quem tem raio de cara cabaneiro aí? Dá, dá um salve aí no, nos comentários. Ó, agora talvez possa, possa valer a pena essa aí. Opa! Uh! Conseguimos aqui levar, cara chato. Que vou mandar até uma raivinha pra ele. <risos> Ai, obrigado. Mandei mesmo, né? Fui bem palhaço aqui. Mas, cara, tá valendo, porque é muito chato jogar com cara de cabana, né, sério Eu fico muito bravo Mas tranquilo, bora puxar mais uma aqui Vamos ver com quem que agora nós estamos jogando Nós jogamos com, com o Dur Agora estamos jogando com o Hars <risos> Hars, acho que é isso, não sei Enfim, <risos> ai, cara, cada nome Beleza, o cara tacou o lenhador lá Eu vou tacar a bandidinha aqui Bandidinha não vai dar conta desse lenhador, eu acho Não sei, talvez o impacto ali da O impacto selvagem da bandida Talvez dê Tá aqui, aqui, isso aqui Beleza, gangue aqui Beleza, o Dragão Infernal é bom Que uma gangue, tu toca gangue, servinhos Algo do tipo, já leva ali Isso é muito bom, vamos ainda dar uns daninhos lá uns... <risos> Que que o cara com Esse e foi pra... Mano, é sério, tô jogando com os caras meio doido aqui Tô jogando com os caras meio Meio fora de, de noção Beleza Vou atacar aqui Aí a Peca. O cara não tacou nada até agora, nível 11 também Lembrando que o cara é nível 11 Vou puxar esses caras aqui pra cá Beleza, cara Beleza, só quero tacar um, um Mega Cavaleiro Na cabeça daquela Aqui, ó, só na cabeça Meu. Meu Pra tu aprender a não ser um cara palhaço Pra tu aprender a não me incomodar, bicho Beleza Aqui, beleza uh, uh, uh. O quando chegou lá, tá valendo Mega Cavaleiro chegou lá, tá valendo Tá tudo certo se eu tivesse mais alguma coisa pra... Não tem. Não tem, então tá tudo certo. Beleza. Vou tacar aqui. Opa, cara. Eu acho que esse dragão infernal não foi um, um bom investimento da sua parte, querido. Tudo bem. Cada um faz o que quiser com o seu jogo. né Eu sei que eu estou... Opa, minha bandida também não foi um bom investimento. Tanto que ela não vai dar impacto, mas tá valendo. Ainda sobreviveu, ainda sobreviveu o meu Mago Elétrico. Que a bandida tancou ali pro Mago Elétrico. Vamos dar mais alguns hitzinhos lá. E isso foi bom, cara. Isso foi bom. Eu tô falando que esse deck é bom, cara. Eu tô falando, esse deck é bom. Eu ainda não consegui chegar na lendária. Quero chegar muito na lendária com esse deck. Vou chegar uma hora, uma hora eu vou. Diz que eu tá aqui certo. Tá aqui certo. Na cabeça desses. Dessa carta que me incomoda muito, mano. Se tem uma carta que me incomoda, é sério, vou falar pra vocês. É Horda de Servos. Horda de servos me incomoda demais. Beleza, vou tacar aqui. Beleza, vamos conseguir defender aqui dessa bruxa. Bruxa, sai pra lá, cara. Ai, ai, dá um. Tchum, pum. Beleza. Ok, tranquilo. Vou tacar agora a minha peca aqui de trás. Ele tacou tá os bárbaros de elite. Beleza, vou puxar pra cá. Pra minha peca né, dar jeito neles ali. Tranquilo, eu tô sentindo vantagem, tô sentindo vantagem nessa parada aqui. Beleza, vou tacar aqui. Vou tacar isso aqui aqui. Vou tacar isso aqui aqui. Isso aqui aqui, isso aqui aqui. Caramba, eu acho que agora ele tá meio complicado, mano. Mano do céu, vamos levar aqui, vamos levar aqui. Uhul, ixi! <risos> Valeu, cara. Mais uma boa sorte. Muito bem. Pra quem fala que eu não jogo aqui no multiplayer, pra quem comenta, ah, o João não joga no multiplayer, cara. Fizemos uma abertura de baús. Tô aqui jogando no multiplayer pra vocês aqui. Foi esse o vídeo de hoje, então, galera. Infelizmente, não conseguimos aí a nossa carta lendária. A busca da carta lendária de graça. É meio difícil vir lendária de graça pra mim. Eu vou te falar, cara. É sério. Se eu não gemar, eu não tenho lendária. É sério. Mas tudo bem. Paciência aí. Vamos agora, né, finalizar esse baú. Baú, rapidão aqui, baú de ouro Pra ver qual que vai ser o próximo baú Espero que seja um lendário ou um super mágico Enfim, tá valendo É isso aí, espero que todo mundo tenha gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo E também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda Beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!